Então vambora Satisfação rapaziada, seja bem vindo ao vídeo ah, Hoje eu venho trazer um mais um alguns agora. momentos das lives Então se você tá gostando desse tipo de ali, conteúdo Já deixa o um um like, dia. se inscreve no canal E vamos pro vídeo Ah, vamos tentar pegar uns ovos ali, mano então, Vamos passar ali pra tentar pegar uns ovos Mas embora Será é, ah, ah. que dá merda? Ah, <risos> Tem muito ovo, eu fui agora mesmo. Sério? Não então não vai ver. dar bom, hein? Pegar aí já. E tipo, dá pra tu voar baixo, perto de algum dino grande, bronto, alguma coisa? Que eles vão deixar de se atacar, uh -huh. Pra tacar grande. o bronto, né? Oh, vai. vai querer é, vai tentar pegar o ovo? Eu já tô aqui dentro já, meu irmão. Já viu o Eu já tô aqui dentro, já me aventurando. Não posso Aidade morrer não, vai. fi, porque tá tudo na arge aqui, pô. É mesmo. Isso. Ah. ah não, velho. Eu não vou, eu vou com a arge não, pô. Sem bravo, vou deixar ela aqui em cima aqui. Arregou! Vou pegar um pterinho que eu tenho certeza que isso aqui vai dar muita merda. Vai, Vai. vai, vai. <risos> Não vou arriscar não, deixa eu ver, ah, que tipo inteiro acho que eu tenho Eu, tirei, aí, eu ó. já tirei um monte de dragão já, velho É, eu vi, eu vi Calma aí que eu vou, é vou, pu vou pular ali Tem que lembrar onde Vai, é que tá, eu acho. eu acho que eu pego mais só o azul e o verde Calma aí que tem mais um aqui, ó não. Ah não, que que é aquilo ali? Que que é dragão que é aquilo ali? Olhando pro chão. Ó, oh. é eu que. Ah, está aqui em cima. Eu acho que não é um bom lugar. Deixa ela aqui não, né? Que mano. Tem que ter toda uma preparação física e psicológica para fazer isso, tá, rapaziada. Vou uh. falar fala coisa. Bom dia, guru. Caralho, porra! Que susto, caralho! Caralho, o Guru oh, tá estressado. Tô estressado é uma puta que te pariu, rapaz. Rapa, porra, rapa, rapa. tomado. Dá mais comigo que eu já sofri bastante, Meu né? A última vez que eu fiz esse tipo de coisa, eu fui fritado, né? Eu fui evaporado da face da terra. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Replay instantâneo. Onde será que tem. Ó, oh, tem um ovo aqui, ó. Peguei. Peguei sem querer. É meu. Leva 60? É meu. Roubei. Deixa eu guardar aqui no inventário do bichinho. Beleza. Eu peguei um. Oh! Oh, meu Deus. Caralho! Caralho! Caralho! <risos> Vou lá, hein. Da cover ban. Da cor, eu até correndo. <risos> Peguei um ovo Calma, ali. acho que eu vou conseguir pegar. Um bicho tão bravo atrás de um já. Aqui. Vou colocar perto dos mamutes, que eles vão Ovo aqui também. Mamute, tô vendo um ninho. Tá cheio de ovo. Achei um né? ovo vermelho. Eu ah, pode pegar level um, 20 mano. só, mano. Level 20? Uhum. Ah, mas eu peguei. Dá nada não. Acho que aqui vai ter um. Não. Ixi. Ixi, tem outro aqui. Ó, tem um. Tem um de poison aqui, mano. Será que dá tempo de eu pegar esse aqui e correr? Não vai dar tempo não. Se daí te pegar, ele te, te vai te derrubar. Vai me derrubar? Eu vou correr demais. Corre, meu irmão. Corre, meu irmão. Corre corre, corre, corre, corre, corre. Consegui pegar dois. Eu Pera. nem vi o level. Tô só correndo. É só pega, -se level. Corre. Ai. Ele tá atrás de mim, Ban. Ui, isso. eu tô sem stamina Só ver o Kiban. Oh my God. Oh my God. Oh my God, ele tá na minha cola. Ele vai me devorar. Sai de trás de mim, velho! <risos> e está me minha cavou, vou abandonar o piteiro. Vai! <risos> Abandona o piteiro! Ih meu filho, não tô nem aí, não! Aí ó, ele matando o piteiro. Hein? Será que eu consigo resgatar? Chama ele. Calma Ih, Calma. E ela toma dano pra caralho. Hum, não vou conseguir nem, nem conseguir subir aqui. Caralho, velho. Eu não vou conseguir subir, não, mano. E tá onde? Nem sei, velho. É. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Vou tentar escapar aqui. Eu vou pra aí, eu, não vou pegar mais roubo, não. Bora, Porque eu tô sem matar. gancho. Para tentar fazer a nossa missão, senão eu morrer. É, esse aqui já tá propício. Olha ah lá, olha isso aqui. muito arriscado, ele tá aqui em mim Ele tá comigo Tu tá na área verde, é? Eu tô é correndo Socorre, Euban Amantes pois do é. demônio, tá aqui também Tem tudo aqui Tu tá, tipo, na área verde, é? Calma aí Eu tô na área preta <risos> Ah, tava tá guardado? Lá. Vai lá, vai lá pegar aquela né? coisa lá, vai lá pegar ah, eu vou destruir esse dragão tudo agora, Fez Vai ver a ira. Tá ah, <risos> eu doido, eu tô brincando. Aí, foi. Vem, Arge, Vem, Arge, Vem, Arge, Nossa, acho que a Arge vai de ralo. Tem três dragões atrás dela. Oh, Vamos passar perto dos Dino aqui pra ver se deixa ele em paz. Aí, ó, deixou. Vamos embora. <risos> Mas, isso assim, tá lenta. Você tá no transmitter ainda? Tá. Oh. <risos> perder pra nós ter trabalho de caindo atrás dos artefatos aí ó os ninhos aqui vou pegar um ovo aqui ó peguei um ovo aqui de deno. vou pegar outro ó pulou em mim cuidado ele dá o que torpou o dele fica sangrando. e Ah, tirou ah, quase depois. nada de vida, tá de boa. Deixa eu ver se eu consigo pegar mais depois, algo. Depois, depois, como nós estamos de que carrega o Parasauro, nós temos que dar uma unha e andar com um pé na pata do Dino. Uhum. Vai achar as bases, é. né? É. E pra nós não correr o risco de tomar tiro, nem né? tu falou. Uhum. Tu não comeu, não? Ah, não. Tu tinha comido? Era o do. É, eu comi. Foi o do, do dragão. Cago, não. Ó, ó, ó. Tem um Rex aqui, viado. Chega aqui no, no obelisco verde. Tem um Rex Tech aqui, ó. Ah, mas aí nem adianta. Porque tem que fazer genética. Ele não. Ele tá passivo. Ah, vou matar. É, é... É de tá player. Com... Ah, tá. Espero... Isso é... que é tá com cela, tá? Tá com cela? Eu vou bater essa tá. porra aqui, filho. Então Tô nem aí, não. Dá pra não deitar ele ligeirinho, o dragão. Deitar ele? É. Então chega aí, então, ó. No belisco verde. o dragão ele deita, é mais fácil do que... Tu sabe que tem uma cave aí, não sabe? Aqui no belisco verde? Uhum. Então deve ser aquela ali atrás, né? Deve estar tá nela. Cola aí. Aí, é que eu é? Comum. Ele tá no neutro. Não, o tá passivo. Né? Matar. Oh, o bicho subiu e? na minha arte. Jique, e aí, vai deitar ele? Mas vai subir o torpor dele. A mais do torpor, De jeito, jeito aqui que eu que eu pega a... Ela... Desiste, né? <todo> ah, eu so. um, se é <todOnoc -todorial> um, o disfarçado. Não, não está no quatro Não é Não é disfarçado. Não é disfarçado. vai é disfarçado. Não é disfarçado. Não é disfarçado. Não é Ah, Não Tá disfarçado. é Não Não Não Não ah, eu quero matar. Aí, ó. Ah, desmaiou? Vou morrer. Morreu? Ah, tô mandando. Sela 130. Ó, aí, ó. Deu bom. Deu bom. 700 de milícia, porra, tinha. 700? Aham. Uh -huh. Esse padrão aí mesmo, ó. Pra. Eu vou. Guardar eu já logo eu Vou olhar aqui Ó, oh, está tá me levando Fecha. Que isso, ban? Que isso, ban? Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo Primeiramente pra agradecer você por ter assistido até aqui Esse foi alguns momentos da live Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch Ele começa começar a fazer lives com mais frequência lá Então não perca Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição Porque é muito importante pra mim Então esse foi o vídeo Obrigado quem assistiu até aqui E até a próxima